pessoal tudo bem vamos falar hoje sobre como visualizar no Google Earth todas as cartas e mapas produzidas pelo IBGE e escaneadas pela diretoria de serviços geográficos pelo DSG do Exército Brasileiro ok é, veja aí no, no, no, no vídeo acima aproveitando é, para lembrar como que, que se descobre como que localiza as articulações das folhas dos mapas né das cartas é, do IBGE com o Google Earth é, é uma ferramenta muito útil principalmente porque algumas vezes a gente não sabe se existe determinada carta para aquela cidade e nem em qual carta ou em qual mapa aquela cidade é, se encontra nos mapas do IBGE então, esse arquivinho aqui do, do, do vídeo que vocês estão vendo, para localizar, para pesquisar, para descobrir as articulações é, correspondentes de cada local do Brasil, de cada cidade, de cada município, é, em qualquer mapa produzido pelo IBGE, seja de 25, 50, né, 250, etc. Bom, vamos voltar lá o banco de dados geográfico do exército é escaneou todos os mapas do IBGE e colocou à disposição esses mapas escaneados para visualização aqui nesse nesse geoportal deles é onde eles mostram todas as as cartas escaneadas todos os mapas escaneados de 25 50 100 250 e outras informações para que você possa localizar. Então, por exemplo, eu consigo visualizar no geoportal todas as informações escaneadas, todos os mapas escaneados, e eu consigo localizar também com eles se existe e aonde existe. Caso procure aqui nesse exemplo que eu estou usando mapas de 1 para 50 mil, aonde estão os mapas de 1 para 50 mil de determinada região. Então, aqui já descobri quais são esses mapas se eu se a minha visualização for é, me trouxer uma informação suficiente eu uso apenas os dados obtidos através dessa visualização mas na maioria dos casos nossos casos que que, que somos praticamos montanhismo caminhada trekking hiking né exploração etc mapeamento nem sempre é suficiente às vezes a gente precisa da carta né? da carta é, para imprimir para visualizar ou seja o arquivo raster né? então às é, precisamos localizar e a gente localiza ativando o mapa índice né? então aqui por exemplo o mapa índice me trouxe esta numeração dessa região e com isso eu vou lá no no, no banco de dados de, de imagens escaneadas insiro aquela informação que, que eu estou buscando daquela região através do geoportal, nesse caso aqui 1167 traço 2 1167 traço 2 mando buscar não me trouxe opa 1167 traço 2 não me trouxe, vamos ver que ele vai me trazer só de 1167 a ah, me trouxe aqui ó tive que procurar igarapé ashimari me trouxe aqui a carta correspondente daquela região para que eu possa baixar a imagem isso aqui eu vou utilizar é, essa carta tanto para imprimir daquela região se ela for me for suficiente mas no nosso caso a gente vai utilizar para georreferenciar, lembra? que às vezes a gente precisa georreferenciar para extrair algumas informações georreferenciar a carta para extrair algumas informações georreferenciadas, certo? bom, em algumas situações é, a gente precisa fazer isso e aí você vai ver no vídeo acima que como que é o processo de georreferenciamento de imagem Eu vou deixar esses vídeos aí na descrição uh, do vídeo e no, no, no cartãozinho do vídeo Que aparece aí para vocês tá? e, e esse processo de georreferenciamento da imagem Quando a gente precisa georreferenciar alguma informação que existe na imagem Por que, que a gente precisa georreferenciar alguma informação que existe na imagem? Porque esse visualizador Aqui ele não permite a extração de informações. Ou seja, eu posso utilizar as ferramentas de cálculo de medição, de distância, de pontos do mapa. Posso imprimir aquela, aquela informação. né? Mas é, qualquer vetor que eu desenhar aqui no mapa, utilizando as ferramentas de desenho, ele não vai me permitir salvar. Pelo menos até onde eu saiba. Né? se você sabe de alguma forma de, é, de conseguir salvar o vetor é, extraindo aqui da visual, do visualizador do, do, da base de dados de mapas escaneados do exército coloca um comentário aí eu não sei, não descobri e eu acho, tenho certeza que ele não foi projetado para isso foi projetado apenas para visualização para finalidade lúdica, para finalidade de conhecimento de exposição etc não foi criado para uh, para os fins de engenharia cartográfica ok então por isso que você a, a, a habilita os dados da articulação da região e vem aqui na base de dados de mapas escaneados procura aquela aquela informação aquele dado da articulação e é, localiza e baixa no teu computador E utiliza isso georreferenciando no QGIS No Google Earth, no Basecamp né? Para você extrair daquele mapa a, a informação que você precisa De forma georreferenciada Mas é, Lembrando que isso é um, é um processo Que às vezes demora um pouquinho E às vezes você precisa Exige um pouco de habilidade né? E às vezes você Precisa só de uma informação pequena, de uma informação rápida, né? de uma informação é, localizada é, e não do mapa inteiro. Então, o geoportal do exército, ele disponibiliza os serviços de dados OGC, os serviços de dados abertos, dados geoespaciais abertos, Open Geo Reference. É, e dentro desse serviço de OGC de dados abertos geoespaciais, ele permite acesso a uma série de banco de dados e principalmente via servidor WMS, que são servidores para visualização alguns outros servidores WFS, que são servidores de acesso aos dados vetoriais mas o que nos interessa aqui é esse terceiro, quando você abre lá o, o, o Geoportal do Exército, clica em BDGX, aí você vai lá para Serviços OGC, o terceiro a base de dados, que é a base de dados MapCache, ele vai te dar um endereço. É isso que você precisa. Com esse endereço, esse é o endereço do... Do, do servidor de banco de dados Que vai trazer todos essas A, a visualização desses mapas Que estão lá no portal Escaneados Para você fazer o que com eles? Visualizar No Google Earth Tá? Então vamos lá Você vai entrar No No um geoportal do exército BDGX Serviços OGC Serviços OGC Terceira base de dados Map cache, Final Map cache, Você vai copiar esse endereço Copiou esse endereço Você vai para o Google Earth No Google Earth nas barra, Na barra de ferramentas Tem uma ferramenta chamada Adicionar superposição Clique nela vai criar um novo arquivo. Qual o nome da superposição? Você pode pôr IBGE BDJX, só para identificar. E vai colar aqui no link o endereço. Tá vendo? Você vai colocar no link o endereço que você copiou lá do portal do exército. E dá OK. Uma vez que você deu OK, tá vendo? Ele vai aparecer aqui no seu campo de lugares então tá tudo certinho se ele apareceu apareceu x está tudo certinho agora que que você vai fazer com ele você vai abrir botão direito do mouse propriedades você vai abrir vai clicar lá em atualizar parâmetros WMS e no momento que é, que você abrir o parâmetros ele vai te mostrar todas as informações que estão disponíveis lá no servidor nesse endereço no MapCache para você visualizar no Google Earth então o que que você o que que nos interessa dessas informações são os dados é, matriciais os dados rasters né os mapas ah, digitalizados de BGE, que o exército digitalizou e colocou lá no servidor para ser visualizado no Google Earth eu estou falando do Google Earth mas pode ser outros programas de GIS de, de, de, de georreferenciamento de imagens geográficas como QGIS ArcGIS também funciona tá então eu posso selecionar o mapa matricial de 1 para 25 mil de 1 para 50 a carta de 1 para 50 a carta de um para 250 a carta de 1 para 100, vou clicar aqui em aplicar, e vou dar ok, e vou dar ok, automaticamente apareceu para mim, apareceu aqui no, no Google Earth, para visualizar todas as cartas escaneadas do IBGE que o exército produziu, é, todas as cartas que o exército escaneou, que foram produzidas pelo IBGE, okay? aqui está tudo misturado, as cartas de 1 para 50, 1 para 25, para 100, para 250. Né? Vamos lá, voltar para propriedades, atualizar, parâmetros. Vamos é, remover. Vou deixar aqui só as cartas de 1 para 50. E vou habilitar e eu quero visualizar quais são as áreas que existem cartas de 1 para 50 mil. Olha só o que você enxerga aqui: que não é a todo país que tem cartas de 1 para 50 mil. Né? É... Temos aqui um grande limbo faltando cartas de 1 para 50 mil. E para quem é caminhante, isso é um problema. A gente saiu do sul, saiu do sudeste. Só vai ter cartas de 1 para 50 mil lá perto do Amazonas, lá perto de Manaus, um pouco de Rio Branco, etc. Quem for fazer explorações utilizando cartas de BG aqui para essa região, não vai achar muito, não vai dar muito certo utilizar cartas de 1 para 50 mil. Vai descobrir que algumas regiões só tem cartas de 1 para 250 mil. E vamos ver uma coisa. E tem regiões que não tem nada. O que isso significa? Que não existe carta para tudo, de todos os lugares, para todo mundo, para sua atividade. Às vezes não existe carta nenhuma. Olha aqui. Ou não existe. Ou existe e não foi digitalizado. Aí você vai ter que procurar. Procurar ah, lá no IBGE. Mas é mais provável que não exista. Então qual que é a função de qualquer explorador? Aprender a fazer seus próprios mapas. Voltando para a carta de 1 um para 50 mil, para sair desse parênteses. Aí o que eu faço com essa carta? Ah, existe, existe na região que você. É, é, na sua região de interesse, uma carta de 1 um para 50 mil? Ótimo! Então vamos para esta região de interesse esperava então minha região de interesse aqui nesse exemplo é paranapiacaba então vamos para essa região de interesse paranapiacaba e tentar descobrir visualizar as cartas do ibge de 1 para 50 mil nessa região e ver que que elas me trazem por que que a gente utiliza as cartas do ibge para olhar o passado principalmente para olhar o passado né? É, às vezes nas nossas pesquisas nas nossas buscas, a gente tem bastante informação sobre o presente mas nem sempre o presente nos interessa totalmente, às vezes a gente quer alguma informação do passado um rio, uma cachoeira como que era a região em, determinada, é, em determinado lugar, em determinada época lembrando que os mapas do IBGE disponíveis são da década de 60, 70 e 80 né? e às vezes a gente quer comparar com alguma informação do passado, mas também às vezes em algumas alguns locais os mapas é, digitais que, que que existem os mapas disponíveis, né? é, nem sempre fi, f, são confiáveis, principalmente porque são feitos com aerolevantamento ou com imagem de satélite, nem sempre são confiáveis de de, de, de alguma determinada região um pouco inacessível, como por exemplo a Serra do Mar aí já é necessário os mapas do IBGE acabam tendo um maior valor a respeito mais informações para que possamos fazer a exploração remota da região né? principalmente nos dados de curva de nível dados de, não só do relevo, da hidrografia né? dados de drenagem etc então aqui você já começa a visualizar na região ah, o mapa escaneado pelo exército que foi produzido pelo IBGE da área aqui de Paranapiacaba o que, que eu vou fazer com isso? uma vez que ele já está sendo visualizado ou seja, ele já está calibrado já está georreferenciado uma vez que ele esteja georreferenciado, eu já consigo extrair alguma informação que de repente só exista no mapa do IBGE alguma informação que só exista no mapa do IBGE e que não exista em outro lugar rios, cachoeiras, cavernas, torres, estradas antigas, trilhas antigas e aí eu vou utilizar o próprio Google Earth para georreferenciar e extrair essa informação aquilo que para fazer o que é aquilo que não consigo fazer no, no geoportal do exército que é desenhar sobre a informação que eu quero criar uma uma série de arquivos georreferenciados daquela área que eu preciso salvar essa informação e passar esse arquivo georreferenciado referenciado para o meu gps bom espero que vocês tenham gostado e agora vocês já sabem como visualizar no seu google earth todas as cartas que estão disponíveis no ibge não achou de 1 para 50 vai lá e troca vai lá botão direito propriedades atualizar parâmetros 1 para 50 não tem vamos verificar na sua região como que são os mapas de 1 para 250 mil Oh, já modificou alguma coisa aqui de repente a informação que eu quero não tem lá no mapa de 1 para 50 mas tem no mapa de 1 para 250 mil caso esteja disponível e assim vai mas não são só os mapas que estão disponíveis nesse servidor olha quanta, quanta informação é isso espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham uma Utilizem bem essa, essa ferramenta e consigam fazer grandes explorações. É isso aí. Até o próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, não esquece. Todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas genéricas de vários assuntos que envolvem os temas que nós gostamos né aventura, orientação, navegação, GPS, segurança, planejamento, etc. Esses vídeos não habilitam e capacitam ninguém a ser especialista no assunto. Então se você quiser realmente aprender sobre esses assuntos você vai ter que se aprofundar mais, pesquisar mais, estudar mais e principalmente praticar muito. Espero que você goste de todos os vídeos que eu publico. Não esqueça de dar um joinha, não esqueça de assinar o canal, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de comentar, não esqueça de fazer perguntas e compartilhar com os amigos. Até os próximos vídeos.